Você não quer fazer obras grandes, você acha que dá muito trabalho gerenciar muitas pessoas e até espaços muito grandes. Mas você quer lucrar tanto quanto, você quer chegar a lucrar 50 mil com pequenas obras. Como é que você faz isso? Bom, meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Há mais de 13 anos no Mercado da Construção, a seco especificamente, eu vou te dar uma dica de como é que você faz para lucrar muito mais, que pode chegar até 50 mil, em pequenas obras, e não precisar ter aquela equipe gigantesca, nem né? aquela empresa gigantesca. Mas anota, porque essa dica é importantíssima para você entender. O que, que acontece? Uma obra tradicional, e o que, que o mercado conhece normalmente, são o quê? São três tipos de placa né, de fechamento interno normalmente. A placa ST, a placa RU e a placa RF. O então, Essas placas são básicas, é tipo assim, o um feijão com arroz no mercado. Só que hoje em dia a gente tem outros tipos de placa e que te trazem um valor agregado muito superior. Eu não sei vocês, mas normalmente quando eu vendo uma obra, eu vendo material e mão de obra. E quando eu trabalho com as minhas margens, eu trabalho em cima do material e da mão de obra. Porque querendo ou não, o trabalho de especificação, definição, levantamento e controle dos materiais é minha responsabilidade. Então como é que eu faço para tirar esse lucro? Num primeiro momento eu vendo uma obra no sistema tradicional. O feijão com arroz pro cliente. E como a gente sabe, né? Construção a seco a gente tem o quê? Etapa de projeto, estruturação e depois os fechamentos. Querendo ou não, estruturação é a mesma, independente do nível da sua obra. Se é médio, alto ou baixo, padrão. Você não pode mudar a estrutura. A gente tá falando que Steel Frame é um sistema estrutural. Então estrutura é estrutura, né? isso não dá pra mudar. Mas a etapa dos fechamentos? É aí que a gente muda. O que que acontece? A gente não tem só o feijão com arroz no mercado. A gente tem diversos tipos de placa A gente tem placa Fonic, a gente tem placa Impact. a Glass Rock H, que é muito legal, que ela é super resistente à umidade. É uma superior da placa RU. A gente tem a placa, aquela que, por exemplo, é resistente a raio-x. A gente tem diversos tipos de placas. E essas placas têm um maior valor agregado. Então o que que eu faço? Eu como eu entrego o feijão com arroz vendo feijão com arroz com o cliente e durante a obra eu começo a pegar uma proximidade um pouco maior com o cliente né porque ele vê que você entrega um projeto sério que você está fazendo a estrutura de maneira criteriosa que seu projeto estrutural porra tá super bem dimensionado ele não vai ter problemas no futuro depois disso eu apresento para ele alguns upgrades a gente chama isso de upsell upsell é quando você oferece um a mais pro cliente depois que ele já comprou uma vez de você então a gente oferece um eu ofereço um upsell para ele em que a gente trabalha né em alguns locais essas placas especiais que você pode ter no mercado, por exemplo, no forro, a gente tem aquelas placas perfuradas acústicas que são lindas e a gente tem até algumas que ajudam a filtrar o cheiro, olha só que legal, se você bota uma placa perfurada que ajuda na acústica e ainda na, absor na absorção do odor de um restaurante, a gente tem essas placas especiais e é aí que você pode fazer o upsell para o seu cliente e conseguir efetivamente, lucrar muito mais e chegar até 50 mil pequenas obras. Por que, que eu digo isso com propriedade? Porque eu conheço diversos casos de pessoas que só trabalham em obras pequenas e que conseguem aumentar bastante o ticket, o valor daquela obra, trabalhando com esse upsell, oferecendo materiais diferenciados com soluções muito superiores que saem daquele feijão do arroz tradicional você fecha uma obra pequena você busca para o cliente novas soluções mais importante estude muito bem todas essas placas e todos esses materiais que você tem diferenciados no mercado que você vai estar tá saindo do feijão com arroz e você precisa conhecer ele muito bem então vamos lá vamos para cima vamos lucrar bastante steel frame tem mercado construção seco tem mercado cabe a você saber como vender e bombar pegar essas dicas que eu tô te dando e colocar em prática e você vai botar em prática também se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito ou então entrar na minha lista lá do WhatsApp, o WhatsApp da Dama, em que eu dou várias dicas gratuitas para você bombar e lucrar cada vez mais no mercado. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.